Sabe aquelas coisas que vão ficando melhores aí com o passar do tempo? Você deve conhecer algumas, né? Então, acho que é bem por aí mesmo e a gente vai falar sobre uma dessas coisas hoje aqui. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Vou falar com vocês aqui sobre o modo sobrevivência, que é um modo excelente, que muita gente hoje em dia, inclusive, não joga, até por não conhecer, né? Aliás, eu já comentei várias vezes por aqui sobre esse modo. Ele poderia, inclusive, ser um modo tipo Warzone, né? Um modo à parte, um free to play. Eu tenho certeza que seria um grande sucesso. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas antes não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nada sobre os jogos de tiro tático Especialmente sobre The Division, sobre Ghost Recon, vários outros jogos que a gente fala bastante aqui Dá uma passada também no site da Mira Games, beleza? para poder conferir as promoções nos games Tem várias ofertas bem interessantes por lá, o link tá aqui na descrição, beleza? Vamos lá Quem quer rir, tem que fazer rir <risos> Então, para começar aqui, vamos dizer né, o que é, que é o modo sobrevivência. Para quem não conhece, o modo sobrevivência ele é, se eu não me engano, a segunda DLC do The Division. Eu acho que é a segunda, ou a segunda ou a terceira, mas eu acho que é a segunda. É, ele chegou muito bem, ele foi super elogiado tanto pelo público como pela crítica, foi muito bem recebido, fez bastante sucesso. Inclusive, ele é considerado por muita gente, por mim inclusive, como um modo superior ao próprio The Division, né? Ele é muito bom. Ele tem uma historinha ali, né? típico de jogos multiplayer, né? Aquela história bem sucinta, bem simples. É, basicamente a gente recebe a informação de que um novo antiviral foi localizado, ele está na zona cega. Enfim, é designado uma equipe para ir até esse local para poder recuperar esses antivirais. No meio do caminho ocorre um acidente, Nossa nosso helicóptero cai e aí enfim a gente cai numa parte aleatória de Manhattan e aí a gente tem que chegar até o centro para poder ser extraído né a gente tem que recuperar os antivirais e ser extraído basicamente isso Nesse meio tempo a gente tem que enfrentar também aí o, o frio, a fome, a sede Que são outras mecânicas que são adicionadas aí Eu também já vou falar sobre isso um pouco mais à frente Mas basicamente isso, a gente tem alguns objetivos E aí a gente vai ter que fazer aí né para poder finalizar o modo É muito interessante, muito interessante mesmo só lembrando que ele não é um Battle Royale, né? Eu vejo algumas pessoas dizendo que ele é um Battle Royale. Né? Ele não é exatamente um Battle Royale. Você pode vencer, inclusive, sem disparar um único tiro, né? Lógico que vai ser bem difícil você não disparar nenhum único tiro, mas é possível. De qualquer forma, o objetivo é ser extraído né? é conseguir finalizar os objetivos, pegar os antivirais, conseguir sobreviver à tempestade e tudo mais e ser extraído. Esses são os objetivos. O objetivo não é você sair matando, sair pontuando e tal, embora no final você também receba uma pontuação por cada coisa que você fez uma das coisas que eu mais curto aí nesse modo, é que ele é super tenso, eu gosto muito desses jogos tensos né, que adicionam mecânicas tensas que deixam a gente com adrenalina lá em cima o tempo todo e esse modo, ele tem muito disso né? você se sente tenso a todo momento a visibilidade é baixa, porque tem a questão da tempestade ali, então uma visibilidade é bem ruim, isso é proposital você não tem um mini mapa né, que é uma outra coisa que eu gosto bastante, nesse jogo uh, o HUD dele é bem limitado, é bem mais clean e dá ainda para você tirar vários elementos se você quiser infelizmente não tem como remover todo o HUD que eu preferiria no caso né? mas de qualquer forma é, o HUD já é bem tranquilo ele não é igual ao HUD do próprio The Division do jogo principal que é bem mais poluído isso tá ok, como eu disse, o ponto acho que diferenciado aqui nessa DLC realmente é a questão das mecânicas novas. A gente tem que lidar com frio, com fome, com sede, com infecção, que são elementos que não existem no jogo principal, e por isso essa DLC ela se torna única, digamos assim. A mecânica do frio é, junto com a infecção eu acho que são as piores porque a infecção mata de fato, você tem em torno de uma hora para poder fugir do local, para poder ser extraído, você pode até retardar esse valor aí utilizando antibióticos ou algumas seringas que você vai encontrando lá no mapa Mas você tem basicamente ali uma hora, uma hora e meia Você vai conseguindo, retardando a ação da infecção com esses medicamentos Mas não passa de duas horas, ok? Se você conseguir muitas seringas, muitos antibióticos, ainda assim não passa de duas horas Geralmente você consegue fazer em torno de uma hora e meia no máximo tem a questão do frio que vai diminuindo sua vitalidade ali sua saúde você precisa ir pegando roupas melhores para poder ir combatendo o frio e aí chega o um momento que você consegue equiparar né com a questão do frio tem a questão da fome também que você usa aí os enlatados usa barra de cereal que você vai encontrando ao longo do mapa Lembrando que você tem que explorar para poder conseguir isso né se você for direto do ponto A ao ponto B você não vai localizar essas coisas você tem que ir realmente explorando para poder conseguir. E aí a fome ajuda a você recuperar um pouco do HP, porque fatalmente você vai encontrar ali NPCs, ou até players mesmo, no meio do jogo. Isso porque o jogo, eu tô falando aqui o jogo, mas é o modo, né? Ele não é um jogo em si, ele é um modo do The Division. É porque eu tenho muito essa coisa de que ele é um jogo separado, né? Inclusive eu voltei a jogar ele, é, Eu gosto bastante dele. Tenho feito, inclusive, algumas transmissões, eu fiz uma esses dias aqui, o pessoal gostou bastante. Inclusive muita gente dizendo que não conhecia, então quem não jogou jogue porque é obrigatório, é muito bom. É, então a gente tem a mecânica da fome que recupera a vida, né? E a gente tem a mecânica de sede também que melhora um pouco a nossa visibilidade em relação aos itens e tudo mais. Então é importante que a gente sempre vá fazendo a manutenção de todas essas mecânicas para poder a gameplay não ficar tão difícil, né? A gente tem várias formas de ir melhorando a situação pra gente mesmo, né? E aí, falando em dificuldade, esse é um outro ponto muito positivo. Que a gente tem diversos inimigos, NPCs e tal. Se você estiver jogando no PVE, se você estiver jogando no PvP, você vai vai ter além dos inimigos os bots, você vai ter também outros players né para poder acabar com sua vida ali disputando o mesmo espaço e tal fica um negócio bem tenso como eu disse no início aqui eu acho que a Ubisoft perdeu uma grande oportunidade por se eles tivessem transformado esse jogo num, num stand alone né num jogo independente como é o caso do Ozone por exemplo eu acho que teria bombado muito esse modo é assim eu não tenho dúvida porque ele é um modo muito bom ele é um modo muito divertido e com certeza o pessoal ia estar tá jogando até hoje e aí respondendo aqui a pergunta do vídeo né eu recomendo sim que se jogue esse modo para você que não conhece eu acho que é obrigatório e para quem gosta de The Division então nem se fala né vale muito a pena vai lá compra joga aqui olha recomendação top minha aqui para vocês Beleza eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários se vocês já jogaram esse modo, né, o modo sobrevivência. O que é que vocês acham dele? se gostaram, se não gostaram, se ainda jogam hoje em dia. A gameplay que você viu ao fundo aqui é da última transmissão que eu fiz no modo sobrevivência, então dá uma olhada lá porque vale muito a pena também. Beleza? Siga me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre esses modos aí e o próprio The Division, The Division 2 e The Division Heartland, que deve estar chegando aí nos próximos meses, ok? Esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso sejam novos, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais, tornem-se membros, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.